tratar de interdisciplinaridade na arquitetura é tratar da própria ideia de cidade. Como é um lugar que é habitado por diversas pessoas, por diversas classes, é o espaço da desigualdade, necessariamente a gente precisa recorrer a diversas áreas do conhecimento. Falar em urbanismo, né, a arquitetura também, logicamente, já pressupõe falar no coletivo. E esse coletivo não pode ser dito Uh, em nome de um profissional, em nome de uma categoria profissional, ela tem que, obrigatoriamente, na minha maneira de ver, passar, ser permeada por outras diversas áreas de conhecimento, disciplinas, formas de agir e, principalmente, formas de usar. A cidade, assim como a natureza, a paisagem natural, tem o princípio da ecologia, a cidade também é um, é um, um, um organismo que tem os mesmos princípios e envolve diversos conhecimentos. A palavra correta seria transdisciplinaridade, que é que trans, transversa as disciplinas, ela, ela transcende as disciplinas. E realmente entender a cidade apenas sobre um dos pontos de vista não é jamais uma solução. O que a gente tem procurado entender nos últimos tempos é a quantidade de fatores que, tecnicamente, uh, cientificamente, tem migrado de outras áreas do conhecimento para o campo da arquitetura. Isso nos possibilita aprimorar nossa ação enquanto pesquisadores do urbanismo, da cidade, do patrimônio, mas também enquanto é, projetistas daquilo que, de certa maneira, é a nossa própria explicação. O arquiteto sempre teve que trabalhar complementarmente com outros profissionais. Veja, uma grande obra não quer ser um engenheiro estrutural, você não faz tudo, você pode dar noções. Hoje em dia, cada vez mais, vai precisar de trabalhar com mais gente, o cara da iluminação, uma casa você resolve, mas uma casa sofisticada você já não resolve. Então, sempre você vai ter que um, trabalhar com outros profissionais. Na questão urbana, então, é impossível você trabalhar sem apoio. Então, você tem que trabalhar com a questão tecnológica, hoje, muito forte, muito pesada, de infraestrutura urbana. Depois, o pessoal da, da legislação que faz aquilo ser via, viável, no caso do urbanismo, das questões urbanas. O pessoal do meio ambiente vai ter que... É, brigar com eles e entrar em acordo, entender o que eles falam ensinar o que a gente tem, fala também. Os arquitetos entendem a parte da concepção geométrica da cidade, da, da parte física, mas é, como essa parte física impacta a vida das pessoas ou impacta o meio ambiente, todos esses fatores nós não conhecemos, nós temos que trabalhar em equipes. E como hoje em dia o que pri privilegia-se sempre é o interesse do lucro da especulação imobiliária, jamais vai acontecer essa, essa, essa perspectiva de termos uma visão mais interdisciplinar. Alguns poucos escritórios conseguem trabalhar com isso e conseguem boas soluções, é, mas é raro, é cada vez mais raro no Brasil isso. Infelizmente, por isso que as cidades estão virando esses monstros, né, com arquiteturas horríveis, né, perdendo a sua característica de originalidade, estão se tornando iguais no mundo inteiro e no país inteiro. Se copia modelos errados. Eu tenho uma grande crítica à produção do território e à produção da cidade contemporânea é, que me parece que está havendo cada vez mais um descolamento entre aqueles que pensam a cidade, nós que ficamos na nossa, nos nossos quadradinhos da universidade, nas nossas bibliotecas, na frente dos nossos computadores, né? uh, aqueles que fazem, de certo modo, a cidade, né? que ficam nos grandes gabinetes, nos grandes escritórios, nas prefeituras, né? e aqueles que vivem as cidades. Um evento desse, a Ivana Park, né, em que a gente tem aqui vários campos da ciência arquitetura sendo vistos e a gente vê os vários olhares complementares né, sendo discutidos aqui e evidenciando que não se pode ter um olhar único sobre um objeto desse tão complexo que é a arquitetura e a cidade. O que se fala hoje mais da interdisciplinaridade, talvez, hoje eu quero dizer no século e XXI, no final do século XX, XXI, é mais no campo da pesquisa bom é lógico eu acho que todo todo campo não existe campo puro uma coisa que não seja interdisciplinar em seja ele de medicina seja ele de, de, de qualquer área física e o que seja é, na verdade se saber mais de outra disciplina devia enriquecer o problema sempre é se querer abraçar o caminho do outro é sem conhecer bem o fundamental para mim de assinalar não é a interdisciplinaridade mas é principalmente a disciplinaridade, ou seja, você desenvolver conhecimento específico de uma área, consolidar uma área de conhecimento que ela vai informar especificamente uma prática, a prática de produção e a prática de apropriação dos lugares de uso coletivo. A maneira em que conseguimos eh, entender a maneira de operar das diversas outras profissões e trazermos isso para o nosso campo, a gente vai conseguir aprimorar a nossa maneira de propor. Acho que a grande diferença entre o arquiteto e as demais carreiras, as ciências humanas, as ciências tecnológicas, é que nós temos a possibilidade de tratarmos de três tempos: o passado, que nos chega, e que deve ser visto -se nesse presente, para que, ao se propor o futuro, consigamos ligar as três dimensões. Eu não vou falar em projeto participativo, porque se ele não for participativo, ele não é projeto, ele é ideário, ele é ideologia. Uh, eu vou falar em termos de produção do território. E se não for coletiva, não é nada. E se for unidisciplinar, também vai ser muito falsa. Na minha maneira de se ver, vai ser muito falsa. Ou ela é interdisciplinar, e eu até acho que deve ser transdisciplinar ou ela não é urbanismo, ela não será arquitetura.